Depois de 22 anos realizando o sonho de várias famílias, agora chegou a hora de eu realizar o sonho da minha família. E aí, pessoal, beleza? Franz Rezende das redes sociais o azulejista, como eu disse para vocês, passei muito tempo realizando o sonho de várias famílias e hoje, pessoal, estou aqui para realizar o sonho da minha família, estamos construindo a casa do azulejista e eu vou levar vocês para fazer um tourzinho mostrar como vai ser lá dentro, beleza? Bora comigo! Pessoal, como vocês podem ver, a casa está bem no início ainda e... Esse vídeo ele é a abertura de uma websérie, a Casa do Azulejista. A Casa do Azulejista vai ser uma websérie em que eu vou mostrar tudo que eu planejei, tudo que vai ser feito aqui, como vai ser feito, as escolhas que eu e minha esposa fizemos para essa casa, é, baseado nos anos de experiência que eu tenho com acabamento construção no geral, beleza? Então eu vou mostrar para vocês a primeira coisa, pessoal, que a gente sempre quis, era esse espaço integrado entre cozinha e sala. Sabe aquele padrão convencional de cozinha separada da sala? Isso atualmente, pessoal, já tá praticamente descartado nas, nas construções atuais. Esse espaço integrado entre cozinha e sala é bem bacana, por quê? Porque se você recebe seus amigos na sua casa, você tá aqui na sua sala, né, os amigos aqui, você na cozinha, cozinhando, balcãozinho. Aqui, pessoal, vai ter um balcão, ó, separando, dividindo aqui os dois ambientes. E nesse balcão aqui, eu te prometo, hein, vou fazer um, um passo a passo completo, revestindo esse balcão. Aqui a gente vai fazer o passo a passo da colocação das pias, das bancadas. Vai ficar show de bola. Nessa parede aqui vai ficar toda a parte de mídia, televisão, etc. Tá? Então aqui você vai ficar, a, o ambiente social da minha casa vai ser feito aqui, integrado com a cozinha. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês aonde o azulejista vai dormir. Cola aqui Aqui, pessoal é onde o azulejista depois da ralação do dia de trabalho vem aqui tirar a soneca aqui vai ser o quarto do casal aqui do lado o banheiro do casal essa parede aqui pessoal foi projetada para receber a parte de mídia televisão e tal e aqui atrás de mim na minha frente, quer dizer, a cabeceira, né? E nessa parede aqui, percebam que tem um L aqui, pessoal. A ideia aqui é fazer closet, guarda-roupa, já ficar esse semente toda integrada aqui, vai ficar show de bola. Mas quando eu receber minhas visitas, aí as minhas visitas vão ficar aqui, ó. Chega comigo, cola aqui. Aqui, pessoal, é onde eu vou abrigar as visitas. O pessoal que vem visitar a gente de outra cidade, familiares, amigos... A gente vai ter o nosso quarto aqui específico para isso. quarto de hóspedes da minha casa vai ser nesse ambiente aqui. E, pessoal, esse ambiente aqui dá um, um acesso aqui para luz natural. Vai ser bem bacana. E agora eu vou mostrar para vocês, pessoal, a parte mais importante da minha casa. Literalmente, é a parte da minha casa em que vocês mais vão me ver. Aqui, pessoal, vai ser o estúdio do azulejista. É nesse ambiente aqui que eu vou montar toda a parte de escritório, estúdio de gravação, para aqueles vídeos onde vocês sempre eu passando aquelas dicas interessantes, dicas técnicas, vai ser gravado aqui. Nessa parede, pessoal, eu vou fazer um trabalho com revestimento, é, fazer as prateleiras para colocar os produtos ali, é, ferramentas, materiais, é, para montar mesmo o cenário, né? e aqui eu vou ter uma bancada, pessoal, onde vai ser a minha área de trabalho, onde eu vou editar os vídeos, meus computadores aqui, Nessa área aqui, literalmente vai ser a área da minha casa que vocês mais vão conhecer. É desse quarto aqui, desse, desse estúdio aqui, que vai sair muitos dos vídeos de explicativos teóricos do canal Azulejista e do YouTube e Instagram também, da, na, nessa parte mais teórica. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês o banheiro social, porque ali, pessoal, vou fazer um negócio diferenciado. Vem cá. Banheiro, pessoal, social, a gente sempre pensa assim, pô, a, a minha visita vai vir na minha casa, tal quero fazer um negócio diferenciado. O pessoal tem que entrar e impactar mesmo. Então aqui, pessoal, esse, esse ambiente aqui, a gente vai fazer o um envelopamento, né? piso e parede seguindo o mesmo alinhamento. E naquela parede da janela, no fundo, a gente vai fazer um trabalho top, um, um revestimento diferenciado justamente para dar esse impacto mesmo. E vou sempre passar essas dicas para vocês do porquê a gente escolheu esse tipo de material, como executar o assentamento, mostrando passo a passo, e também, pessoal, dar dicas de manutenção, de limpeza, como fazer a manutenção de materiais como porcelanato e outros. Então, pessoal, fica ligado que esse é o primeiro vídeo dessa websérie, e espero vocês vendo todos os vídeos dessa websérie. Aqui, sala. Aqui. Pessoal, um recado para vocês: essa websérie sobre a casa do azulejista vai ter vídeos semanais para o canal no YouTube e no Facebook. Mas no Instagram eu vou postar diariamente como está sendo o andamento da obra nessa fase que é mais embrionária, nessa fase de, de construção mesmo. E depois, pessoal, passo a passo do piso tudo que eu vou fazer sobre piso e revestimentos aqui, colocação de bancada, a parte de pintura também eu vou mostrar passo a passo completos, então fica ligado. Se você quer acompanhar a Casa do Azulejista diariamente, é no nosso Instagram, Azulejista. Você quer ver um resumão de como foi a semana da construção na Casa do Azulejista, é no YouTube, no Facebook, é, semanalmente um, um vídeo para vocês. Mas já vou adiantando, cola no meu Instagram lá e me segue todo dia, todo dia vai ter alguma coisa nessa casa aqui para estar tá mostrando para vocês as novidades, tudo que está sendo feito aqui. Beleza, pessoal? Fica com esse vídeo aí, mais uma vez agradeço a todos vocês, espero que sigam todos os vídeos dessa websérie e sabe, né, curte, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários também e eu vou responder sempre os comentários aqui com novos vídeos, beleza? Valeu, pessoal! Fui!